E o que representa o Salmo 57? Vejam. O Salmo 57 nos ajuda em situações difíceis quando precisamos fugir de violências onde sabemos que só Deus é nosso maior refúgio e fortaleza. É nele que devemos sempre depositar a nossa confiança. E assim, seguimos para leituras do Salmo 57. Salmos 57 1. Um, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. 3. Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me.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 Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Selá. 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, e darei louvores. 8. Desperta, glória minha, e despertai saltério e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. 9. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos, e eu te cantarei entre as nações. 10. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. 11. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. E assim... Faixamos as leituras dos Salmos 57. Seguimos para leituras dos Salmos 58. Pessoal, antes de seguir as leituras dos Salmos 58, peço a todos vocês, que continuem seguindo aqui no TikTok. E se inscreva também no meu canal, lá no Youtube, pois lá, é a base de todo esse trabalho. Deixe seus likes, e ativa o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e assim, possamos ajudar a muito mais pessoas, que estejam passando por algum momento de aflições, e com a ajuda de todos vocês, esse trabalho será muito mais gratificante. Trazendo até essas pessoas, a palavra de Deus, para que todos os seus caminhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E assim, seguimos para leituras do Salmo 58. As pessoas também perguntam. O que diz o Salmo 58? Resposta. O Salmo 58 é um clamor do justo a Deus, que pede pela misericórdia e a justiça divina contra os violentos que insistem em perseguirem seus erros. O justo sabe que em Deus a sua recompensa é certa e que os ímpios serão julgados por ele. Seguimos para leituras do Salmos 58. Salmos 58 1. Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça, Julgais retamente, ó filhos dos homens. 2. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou andam errados desde que nasceram, falando mentiras. 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. 7. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. 8. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. 9. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo e em indignação. 10. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Onze então dirá o homem, em deveras a uma recompensa para o justo, ou deveras a um Deus que julga na terra. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 57 e 58. Abraços a todos, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.